Oi Guias, tudo bom? Feliz ano novo, o nosso primeiro vídeo de 2021 aqui já no cenário novo, no, no meu cantinho novo e eu espero que vocês gostem, comentem aqui se fosse, o que vocês estão achando e o meu vídeo hoje é um bate-papo, estou aqui eu e meu café Santa Diana sofá para gente conversar e a gente vai falar hoje sobre as minhas metas de 2021 eu não costumo fazer meta, é um hábito que eu tinha perdido há muito tempo, mas eu decidi que esse ano talvez fosse bom escrever. As minhas metas normalmente, elas transpassam o limite de ano, então eu quero coisas que eu sei que vai demorar muito tempo para eu conquistar, e não por, por falta de esforço, mas porque realmente exige muitos passos, exige muito, muito caminho, então decidi focar esse ano um pouco mais em metas mais... Momentâneas, coisas mais fáceis de resolver. E eu decidi de compartilhar com vocês, porque eu acho que esse é um modo de a gente se conhecer mais, de a gente ficar mais próximos. E eu acho que isso falta aqui, a gente conversar mais sobre assuntos para vocês me conhecerem mais e acabarem me dando esse retorno das coisas que vocês acham, do que vocês querem. Me contem aqui nos comentários as metas de vocês, o que vocês acham das minhas, se vocês têm alguma dica. Então, vamos conversar. Eu estar tá fazendo esse vídeo, é uma da, tem a ver com uma das minhas metas do ano, que é monetizar o canal. Ai, nossa, mas é sobre dinheiro, não sei o quê Não, eu tenho o canal há seis anos, e o YouTube exige uma frequência de vídeos para te permitir monetizar o canal. Eu quero que isso vire um trabalho, eu quero que isso comece a ser uma, uma parte da minha renda, mas também porque eu gosto de estar aqui, eu gosto de sentar a gravar, eu gosto de conversar com vocês, eu gosto de testar os produtos, eu invisto dinheiro nisso, porque não é só sentar aqui, eu comprei lapela, eu quero comprar uma câmera, eu quero trocar de notebook, eu quero fazer várias coisas, e isso tudo demanda um custo, e por mais que eu faça por amor, eu preciso desse retorno, então é uma das metas para isso, eu vou ter que gravar mais vídeos, eu vou ter que aparecer mais, e... Uma, um norte que eu quero para o canal é que a gente cada vez mais tenha uma conexão, se conheça, converse então eu estou dando o primeiro passo para que vocês também possam dar os próximos passos junto comigo como eu falei eu quero conquistar algumas coisas e eu decidi que este ano eu vou investir mais em mim não é investir em questão de atenção, de autocuidado de, de tirar um tempo para mim, isso tudo eu já faço mesmo enquanto eu tô gravando os vídeos, eu consigo descansar, eu consigo fazer as coisas que eu gosto, eu gosto de testar produtos, pra mim é divertido, então não é um esforço, não é nada fora do comum. Mas também eu quero começar a investir em mim, então coisas que eu quero comprar e eu não compro, coisas que eu acho legal de fazer e eu deixo de fazer porque eu teria que... Envolver outras pessoas, eu queria envolver outras coisas que eu não posso fazer sozinha. Então, esse ano, vai, esse ano eu vou deixar de ser mão de vaca com as coisas que eu que realmente quero. Eu tô nesse processo já desde que eu assinei a Glambox, eu contei no vídeo da Glambox. E eu quero manter isso esse ano de não ter preguiça, medo, vergonha de investir em coisas que eu quero. Investir dinheiro, que a parte psicológica tá show já, já, já faço tudo o que eu queria fazer, tenho os meus produtos, uso os meus produtos, tenho os meus momentos, mas realmente a parte financeira eu ainda preciso prestar mais atenção. E não só de canal vive esta pessoa, eu tenho como meta esse ano ainda voltar com o blog, eu parei o blog há uns 4 ou 5 anos atrás, eu quero muito, muito, muito reativar ele, voltar a escrever e eu gosto de escrever, eu gosto de ter as resenhas do... que eu faço tanto aqui em vídeo, que eu faço em vídeo ou faço no Instagram, eu tenho elas escritas, mas eu sinto falta de ter uma plataforma onde as pessoas possam entrar lá e, pensar, e pesquisar o que, que a que achou desse produto. E hoje eu não tenho como fazer isso, aqui no, no YouTube eu faço mas eu acho que é limitado a só o vídeo e eu queria que vocês tivessem acesso a isso de forma escrita também com fotos mais detalhadas, com a minha opinião, com tudo... Uh, sei lá, sabe? Eu tenho a impressão de que isso torna as coisas um pouco mais profissionais, um pouco mais reais, um pouco mais sérias talvez, porque eu tenho tudo isso escrito, provado ali que eu realmente achei aquilo, com as fotinhos e tudo mais. Então, neste sentido, Uh, eu quero voltar com o blog sim, também, porque eu quero uma plataforma que agrupe todos os meus conteúdos. Então, que tenha o link do meu Instagram, que tenha os vídeos aqui do YouTube, que tenha os meus textos. E eu acho que ter um blog pra, é a solução desses, de todos esses problemas. A minha última meta também conversa com todas as outras, que é falar mais. Eu falo muito pouco sobre as coisas que eu acho sobre as coisas que eu, uh, que eu penso e não porque eu, não porque eu minta, porque eu não quero me, me impor, mas porque eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça de discutir, de argumentar e isso faz com que também eu grave muito pouco, porque eu espero ter uma opinião muito formadinha, muito cheia de, de, de coisinhas e não fazer vídeos muito pessoais e eu quero mudar isso, eu quero falar mais e ter mais paciência para argumentar, para conversar, para expor a minha opinião. E Estamos aqui, como eu falei, dando o primeiro passo, não só em questão de gravar mais com mais frequência, mas também de gravar vídeos em que vocês me conheçam mais como pessoa, e não só testando produtos e coisas fúteis, mas também sobre coisas necessárias, sobre meu dia, sobre minha vida, porque por mais que a gente se, que sejamos todos apenas pessoas, a gente pode sempre se ajudar de alguma forma. E eu espero que eu fazendo isso ajude vocês de alguma forma, assim como vocês me ajudam sem nem perceber. E eu desejo não ter muitas metas, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Me contem aqui embaixo as metas de vocês, o que vocês esperam dando de vocês. Se vocês têm alguma meta parecida com a minha, eu não falei metas óbvias, como ler mais, como me exercitar, como essas coisas que a gente sempre bota em meta e sempre cai na, no esquecimento, mas a gente vai se, vai se ajudando, vamos, vamos chamando atenção uns dos outros e se vocês quiserem ver mais da minha rotina, me acompanha no Instagram, porque ele vai voltar ativa também e provavelmente já tem um post hoje, enquanto vocês estão vendo esse vídeo eu estou fazendo post do Instagram, então... A gente vai caminhando juntos, tá bom? Um beijo, um ótimo ano e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!